Dobro. Pois é, a gente torce para que essas atitudes acabem, acabem se propagando, isso é muito bom para todo mundo. Ter uma um, destinação mais é, coordenada aí, dos resíduos faz bem para todo mundo. Para a gente terminar aqui, olha essa imagem, falamos da previsão do tempo que vai ter mais sol ao longo dessa semana. Está aparecendo ali entre nuvens e deve vir calor por aí nos próximos dias. A gente encerra com imagens da ponte JK, vai aparecer em seguida aí para você, depois esse sol bonito. Está na hora do Fala Brasil, descida para a ponte agora. Está ah, na hora do Fala. A gente se vê amanhã aqui às 7h20. Tchau, tchau. Olá, o Fala Brasil está no ar. Bom dia, bom dia, Mariana. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. 1.127 mortes, registradas nove. Mesmo assim, as festas e aglomerações não param de acontecer em todo o país. Em São Paulo, você viu o atacante Gabigol do Flamengo e o cantor MC Gui foram detidos num cassino ilegal com mais de 200 outras pessoas. E além de serem pegos em meio a uma festa clandestina que não era permitida, jogos de azar também são proibidos aqui no Brasil. Veja na reportagem.